Nem sempre é fácil entender os processos que ocorrem conosco. Por exemplo, hoje o meu coração bate bem acelerado. Por quê? Porque minha filha está saindo do Brasil para nos visitar aqui na Espanha. E aí vem aquela coisa toda, será que vai ter algum problema na, na, na fronteira? Será que vão exigir algum documento que a gente não providenciou? E o coração da gente acelera Outras vezes o coração da gente acelera Porque a gente fica preocupado Com coisas que a gente não tem o um controle Essa é uma coisa que, por exemplo, não tem o um controle Ou tem parcialmente o controle Porque a gente providencia a documentação Providencia tudo Mas a gente não tem o um controle, por exemplo, dos agentes que vão vir as coisas Outras coisas a gente não tem o um controle Como, por exemplo, como problemas de doença, enfermidade Porque a gente pego de surpresa. Outras vezes são situações terceiras a nós. Então em nome de Jesus, descansar. É o que eu tenho dito para mim. Eu tenho recitado o Salmo 103 o tempo todo. Oh, bendize minha alma, bendize minha alma ao Senhor. Bendiga o Senhor, o autor da fé. Sabe, eu tenho dito palavras de fé ao meu coração. E eu queria te estimular a isso, a ter palavras de fé. Recite palavras de fé, fale palavras de fé, busque palavras de fé. Sabe, textos bíblicos como o Salmo 91, o Salmo 23, o Salmo 40, o Salmos é, 22, o Salmo 8, o Salmo 9, o Salmo 150 são salmos que buscam a nós o tempo todo. Deus te abençoe.